Quando nós da CR7 avaliamos um veículo, nós observamos o seu estado geral de conservação e a sua procedência. Nós só compramos um carro quando temos a certeza de que é uma ótima opção de venda. Nós checamos os pneus, suspensão, partes internas como o ar-condicionado, vidros e travas elétricas. Nós observamos também o câmbio e o motor, que devem estar sem peças danificadas e em perfeito funcionamento. Feito isto, nós encaminhamos o veículo a uma empresa credenciada ao DETRAN, capaz de identificar algum tipo de colisão mais grave que possa ter danificado a sua estrutura. O vistoriador irá emitir um documento chamado laudo cautelar, onde irão constar todas as informações do veículo que comprovam a sua originalidade e se possui algum tipo de restrição como roubo, furto ou leilão, por exemplo. Desta forma, nós damos a garantia ao nosso cliente de que o veículo foi avaliado da melhor forma possível. Por isso, é confiável e seguro comprar o seu carro na CR7 Veículos.